Vou fazer o seguinte, não deveria estar tá fazendo, mas eu vou fazer Eu vou abrir uma caixa da Hall. E abrindo uma vez essa caixa, pode vir um item que eu recupere todo o prejuízo que eu acabei de ter Bora, caixinha de 300 dólares, vem coisa boa pra mim, na moral Geralmente quando eu venho trazer para vocês um conteúdo aqui no YouTube abrindo caixas de skins de CSGO, eu sempre me dou bem, às vezes eu me dou mal né, mas a maioria das vezes eu me dou bem, se eu me der mal depois eu vou lá e faço um upgrade, mas tem um modo de jogo, uma categoria aqui no Keydrop que eu não exploro muito e é muito interessante mano, que são as batalhas de caixas, inclusive tem algumas batalhas de caixas que são grátis, não sei exatamente como é que funciona aqui e tal, mas basicamente você tem tickets para batalhas grátis aqui no Keydrop, então se você se quiser conferir, tá aí embaixo na descrição, e ó, as pessoas fazem realmente batalhas aqui de graça, mano, você só precisa de um ticket, tá ligado? Irado isso. E bom, no momento tem 200 pessoas aqui nessa página de batalhas, então é pra gente encontrar umas batalhas interessantes aqui, sem gastar muita grana, porque realmente o foco não é sair fazendo batalha de caixa de 100 dólares, 200 dólares, é melhor fazer batalha de caixas mais baratinhas, eu já encontrei uma batalha aqui que me agrada, e eu vou participar, uma batalha entre três pessoas, mano, eu prefiro quando é um X1, tá ligado? Parte particularmente, eu prefiro com é Neo X1, mas vamos lá. Três caixas Space, e a pessoa que ganhar mais itens abrindo essas três caixas, leva os itens de todo mundo, né, mano? Então, essa aqui é a batalha, velho. Vamos ver quanto custa a minha SG. Caraca, eu tô na frente! Tô na frente! A última skin, Glock. Não! Ganhei! Ufa, achei que ia perder, velho, achei que ia perder. Ó, oh. Louco, mó lucro, velho Aqui, mais uma batalha Eu tô gostando dessa coisa de batalha A primeira já deu bom Ah, é uma caixa só, velho Uma caixa só de 27 dólares Imagina se cai faca Ganhei Mas que bosta <risos> Rapaz, eu ganhei, mas tomei prejuízo Mano, eu tinha esquecido que isso poderia acontecer, né, velho? Pode vir coisa ruim pros dois Mano, isso foi triste, isso foi triste Vamos lá, mais uma batalha Tô na frente, caiu uma skin de 6 dólares pra mim Vamos lá Opa, ganhei, ganhei, ganhei Ihhihi, <risos> Bom, até agora tudo está dando muito bem Eu acho que eu vou me arriscar em uma batalha de 3 ou 4 Quatro pessoas ao mesmo tempo, velho Ó, oh, aquela mesma batalha que eu tinha entrado De três caixas Space e três pessoas Tá rolando agora, vamos que vamos, vai cheguei ganhei uma dessa, beleza, duas AWP Mortes, que foram Ai, a dele veio com float melhor do que a minha ah, aí já fodeu tudo já Ou não, ou, ah a fama dele, 5 doleta, 11 onze... nossa, 11 doleta, aí essa aqui já era, essa aqui já era o legal seria o seguinte, mano, o legal seria duas pessoas batalharem as duas pessoas pegarem facas, nossa, tem uma batalha de quatro pessoas, velho, nossa mas eu não consegui entrar a tempo, a chance de você ganhar é menor, é menor, nossa essa batalha é pra mim, uh, batalha cara batalha cara, beleza, beleza, beleza batalha de 78 dólares vamos que vamos, são cinco caixas quatro caixas crown, e depois uma a caixa Vision, e é uma caixa mais top mano Tô ganhando, mas a primeira skin Não representa muita coisa não, vamos ver Nossa, o cara tirou uma K De 50 dólares, velho Como assim, mano? Como assim? Ele me ferrou Na segunda caixa, velho Ah não, mano, a última caixa é boa? Eu acho que a última caixa é a melhor caixa, vamos ah não, velho, tinha que ter caído aquela gut, perdi Vou numa batalha mais baratinha aqui, só pra, só pra acalmar os nervos, né? Uma batalha de 10 dólares Vamos lá, primeira caixa deu as mesmas skins pros dois Segunda caixa, AK pra mim, beleza, ganhei Essa K aqui ganhou, AK ganhou a batalha, sozinho Vai, isso, o louco, a USP dele é boa <risos> Que que é isso, mano? A cara ganhou uma batalha, sozinho O cara deu pra uma USP do nada, velho Ah, não, mano Ah, não, velho Ah, não O cara ganhou 50 dólares, mano Putz, grila, mano Eu vou batalhar de novo contra esse cara? Esse cara deu muita sorte O cara fez uma batalha de 10 dólares e ganhou 50 dólares, mano Como que pode, velho? Comecei ganhando, beleza Vai, entrega pra mim Entrega pra mim de bandeja Acho que ele ganhou nessa É, ele ganhou Tá bom Tudo bom, tudo bom Tudo bem Vamos lá Mesmo a Galil que ele pegou, eu peguei E ele me pega uma, uma M4, mó cara, velho Não, não não, não, não, perdi ah. Papo, o cara botou uma batalha de mil dólares, velho porra! Quatro caixas all Meu Deus, meu coração, velho, meu coração Comecei por... Mano, meu coração vai bater mais forte, caralho, viado Por que que eu entrei nessa batalha? Faca, boa Tome, tô na frente, tô na frente Não, mano, olha a faca que ele tirou, velho Olha a faca que ele tirou, mano Boa Boa, de quanto custa? Ah Galera, o cara me ripou, mano O cara me ripou mil dólares Ah não, eu vou ter que fazer um upgrade, maluco Cadê esse cara, mano? Cadê esse cara, velho? Se ele fizer uma outra batalha dessa, eu vou ter que entrar Ó, e treino uma batalha aqui de 30 dólares Uma caixa só, mano Vai que não cai uma faca, vai, mano A casa imóvel Ah não, velho, Ah, Mano, esse cara levou embora tudo que eu peguei E ele não criou outra batalha E eu fui burro de entrar, mano Caraca, velho Toda vez que eu venho aqui no que drop, eu lucro pelo menos uns 500 dolinhos Hoje, eu tô com mil dólares de prejuízo, velho. O que que a gente não faz pelo entretenimento, né, velho? Eu vou fazer o seguinte. Não deveria estar tá fazendo, mas eu vou fazer. Eu vou abrir uma caixa da Raul. Essa caixa aqui, que foi a caixa que eu acabei de fazer o desafio, né? Tudo é possível, mano. Tudo é possível. E abrindo uma vez essa caixa, pode vir um item que eu recupere todo o prejuízo que eu acabei de ter. Tipo, essa Raul, que o cara conseguiu sortear ontem. Bora. Caixinha de 300 dólares. Vem coisa boa pra mim. Na moral. Tá porra! Se fosse essa luva! No... De 700 dólares, mano. Vou abrir outra. Boa. Quanto que custa essa slot? 500 dolinhos. Tome. Beleza. Beleza. Beleza. Não recuperei o prejuízo, mas pelo menos tô com uma faquinha. E ó, o único jeito, mano. Nossa, eu não acredito que eu vou fazer isso, velho. Né? Eu vou catar essa faca e um monte de item mais barato aqui e vou tentar um upgrade, velho. Será que a gente recupera, velho? Direita ou esquerda? Vai, dane-se. Vou deixar na direita. Bora. Bora. Putz grila, Zerei, mano. Zerei, mano. Zerei. Eu vou parar, eu vou parar Chega, chega, chega, chega Por hoje já chega, tome cuidado Às vezes tem que pensar um pouco pra não fazer cagada Eu não devia ter entrado naquela batalha Eu devia simplesmente ter continuado Fazendo batalhas mais baratas É a famosa ganância, né? Quase que eu recuperei, mano, se eu pegasse aquela carambite ali Teria sido recuperado parte do prejuízo Bom, galera, vocês já sabem, né? Tem o código login na descrição Pra você garantir 50 centes de graça no Keydrop Se você nunca tiver usado, é só colar aqui clicar em coletar, você pode adicionar fundos e ganhar bônus, baseado no valor que você deposita, você ganha moedas de ouro, e aí você pode trocar depois por caixas, né, só usar o código login link também, que você ganha 5% de bônus no Drop. e eu vou embora triste, né mano eu vou embora triste, o que que eu fiz hoje só perdi dinheiro